Oi você, sou o Rogério Paiva 5 e hoje neste vídeo eu vou trazer o zoológico aqui pra casa. E vou também te ensinar como fazer isso pra alegrar a molecada nesses dias que a gente tá procurando coisa pra inventar. O que você precisa pra isso? Você precisa de um celular, internet e só E aí eu vou fazer uma surpresa pra Esther, ela não vai não sabe como é que é isso. E o interessante é que ele vai entrar em 3D aqui na sala. Não é demais? E você consegue fazer animais para dentro da tua sala, para dentro da tua casa para impressionar as crianças. Eles vão se divertir demais. Vamos ver? Fica comigo até o final desse vídeo. Se você ainda não segue esse canal, segue já para você me ajudar a empoderar tantos outros pais e influenciar muitos filhos. Combinado? Sim. Today I'm gonna bring this zoo to this room. And you have to guess which animal I brought to this room. Okay. And you can ask me questions and I only tell you yes or no. Okay. Okay. You go over there. You wait. E aí gente. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Você entra aqui, isso. Clica, escreve o nome do animal e aqui ele aparece isso aqui. Ó. Aí nesse botãozinho aqui a gente aperta aqui, ó. V, ele, aguardo, um pouco que vai entrar. Aí agora aqui, eu clico, aguardo. Como a gente tá no coronavírus, tem muita gente acessando, então tá um pouco lento a internet. Daqui a é pouco vai aparecer. Aguarda né? um instante. Olha aí, aparecendo. Tá. Olha aqui. E aí. Só tá tem então, localizar. Um... Só um instante. Só um instante. Pronto, apareceu. <risos> Uau! Está atrás de Sai atrás dele, okay. Ster! Cuidado, okay. mas a sobrinho dele! Cuidado! Cuidado! Opa! Aqui, ó. Oh. Pra cá. Isso. Agora, ele tá bem atrás. É assim, você tá atrás a mão. dele. Você passa lá na frente. Dele, na, na, na frente. frente. dele ah, na, frente, na frente de você. Isso. Agora imagina quem é. Pergunta pra gente dizer quem é. É assim, ó. Passa, Uai, assim. Tá em pé. Foi em pé. Tô em pé. Subindo. Ok. Vem pra cá. Vem pra cá. Ok. Aí. E aí? Diz aí alguma coisa. Não. Ele. Yes, make a noise. Yes. Yes. yes. yes. Yes, but not polar. No. Yes. yes, okay, yes, he was. Yes. Okay, no, no, yet. Surprise, surprise. Let's see the next animal. No. Yes, no yes, no yes. Oi, oi, oi, oi, oi. Nope, nope. Vamos. Ah, <risos> vamos não, ver, não. vamos ver qual será. Qual será? Vou passar aqui para ele pegar, a localizar um ponto. Pronto. Sim. Uau! Ah! Ah! Oh, gosh! Ah! Yes! É um bom. Ah! Uau! Uau! Uau! Eu quero! Uau, big! Sou... Agora a gente vai fazer uma, ela não está vendo, depois ela vai ver na TV que, que animal está aqui. é que você vai descobrir qual animal, só que ela não sabe ainda da ideia. Como é que ele aparece na nossa sala Mas ela não está curiosa Ela não está ansiosa Tchau, tchau, o Vamos fazer aqui, ó Marcando o chão, isso Uau Uau Tá uh aqui, -huh. muito legal muito legal e é por trás dele isso isso muito legal yes e aí legal Tá vendo? O okay. que? Vai, vai aparecer ali. O animal será que vai aparecer aqui nesta é. sala? Muito legal. carregando Olha aqui, ó. Deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui o nome, ó. Tá vendo? Tá aparecendo Ah. Vai ser alto. Ah! Tá flutuando! Tá <risos> vendo? Ah. É um leão? Leão. Tigre? Sim. E tudo é bem no meio dele. Ah, que legal! Uou. Uma foto. Tô com ele, como tira, mãe. É. Tá então faz isso, leva o zoológico pra tua casa. É muito simples. Entra no Chrome. Eu tentei naquele, no outro aplicativo do Google. Mas não funcionou, sempre no Chrome, tem no celular Coloca o nome do animal e ah, vai aparecer a figura e depois embaixo o 3D Alguns animais funcionam, outros não E aí você ah, coloca o celular pra ele sentir, perceber uma superfície E aí o animal em 3D aparece Mas se você mostrar em cima... Camiseta. Vai... E como foi a sua experiência? O que você acha sobre Foi legal, o panda foi legal panda. E quando acabar o vídeo eu quero ver o tubarão É, porque hoje está muito bem, Eu brincando uhum, não, Muito bem Muito legal, a gente vai ficar brincando aí Do zoológico, vendo aí Você na sua casa Faz isso também Para se divertir Não se esquece de deixar teu like E também de seguir o nosso canal Para quê? Para você empoderar também muitos pais E influenciar <risos> Ela pediu para fazer isso e inflecia muito os filhos. Segue o canal. É. Tchau.